né? Aí é problema de correios, tudo, que demora mesmo a chegar. Então, gente, são até 10 dias úteis que está escrito lá, que eles entregam. É, eu moro em capital, então para mim foi bem rápido. Né? Eu moro em praticamente no um centro do país, é então para mim foi bem tranquilo, bem rápido. Então, gente, é, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. Se você gostou, curte aí. É, compartilhe com quem tem interesse ou com alguém que, que possa ter interesse aí, ou alguém que você conheça aqui